Essa música foi feita em homenagem a todos os solteiros Que tá presente aqui no nosso árvore hey! Caraba na cara Que não era pra ser nós dois Eu tanto confiei depois Cansei de dar murro em ponta de faca Só de lembrar meus olhos lá que me de chorar Meu coração e minha mente se estranhando, querendo brigar De lembrar. Pode parecer chato, mas é meu desabafo Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Pra ser nós dois Eu tanto confiei depois Cansei de dar-mo em ponta de faca Só de lembrar meus olhos lá que de chorar Meu coração e minha mente se estranhando Querendo brigar Pra ver se lembro ou paro de lembrar Pode parecer chato Mas é meu desabafo Pode ficar de sozinha eu de boa e sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Pode ficar com suas amigas. Curtir de boa e sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar. As amigas, curti de boa aí sua vida beijar a boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra, pra mim, mim de madrugada uh, uh, uh. Vai Nayari, vai Nayari Vai você vê. Tava na cara Leozinho e se te ligar, <risos> se atende? <risos> Atendo na hora. O oh, que, que é isso? <risos>